Pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e junto com o professor Jerônimo Tibuch, apresentaremos o programa de hoje, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Excepcionalmente no encontro de hoje, o professor Clayton Hillig não estará conosco. O programa Temove Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à PROGRAD, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias, através de entrevistas com palestrantes do Temas Emergentes. Hoje, a nossa conversa é com a professora Ivete Souza da Silva. Seja bem-vinda, Ivete. Professora adjunta na Universidade Federal de Roraima, lotada no curso de Artes Visuais. É formada em Pedagogia pela UFSM, Mestre em Educação e doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSM. É pós doutora em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Líder do grupo de pesquisa Cruviana Educação, Arte e Intercultura. Coordenadora pedagógica do Programa de Extensão Lapeca, Laboratório de Práticas Educativas e Criação em Arte. Professora permanente no Programa de Pós-Graduação em Educação na Linha Educação e Processos Inclusivos e colaboradora no Programa de Pós-Graduação em Letras PPGL da Linha Literatura, Artes e Cultura Regional. Tem desenvolvido pesquisas na área de Educação Intercultural, Ensino da Arte, Antropofagia Cultural Brasileira e Bordados. Seja bem-vinda, professora Ivete. Professora Ivete, seja muito bem-vinda. Nós temos uma pergunta inicial que dá título ao nosso programa. Então, Ivete, o que que te move? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para participar dessa entrevista com vocês. Uh, agradecer a acolhida aqui. E, e dizer que para mim é uma honra, um prazer muito grande é, estar de volta à casa, né? A UFSM foi a casa que me formou e que até hoje me oferece rego e compasso para eu seguir nas minhas lidas é, pedagógicas de professora e de pesquisador. E o que me move, eu acho que é o amor, né? O amor... Uh, o amor à minha família, né, que que é, é uma parte de mim uh, Aos meus filhos uh, Que representam né, a possibilidade De um, uma sociedade, um mundo diferente e melhor O amor é a minha profissão O amor as coisas que eu faço né, Porque é, sem o amor a gente não se movimenta eu acho que é isso, o amor <risos> Perfeito Uma segunda pergunta Igualmente forte Quem é a Ivete? A Ivete é uma mulher Em construção, né? Uh, de 40 anos E eu digo que A Ivete é uma mulher Teimosa E corajosa, né? Que atravessou o Brasil Saiu do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul E foi para para Roraima, né? extremo norte do, do país, e uma mulher sempre em busca, né? em processo, aprendendo, aprendendo a, a viver, aprendendo a, a trabalhar, né? a ser gente, a ser educadora. Uh, professor professora Ivete, uh, conte-nos um pouquinho da tua trajetória como professora de São Sepé a Roraima. Conte um, fale um pouquinho dessa trajetória. Nossa, é... eu nasci no município de São Sepé, né? Mas eu me criei no interior que é. é... O distrito de São Sepé, localidade de Mata Grande. Então, os primeiros 16 anos da minha vida eu morei nessa localidade, né? Que é muito pequena, não sei precisar o um número de habitantes, mas muito, muito pouco. E depois eu fui para Santa Maria com o meu primeiro filho, o Marcos Geniel, que nasceu em Santa Maria. E em Santa Maria eu concluí o meu ensino médio, uh, fiz a graduação né, em pedagogia e segui aí o mestrado e o doutorado, uh, sempre com a orientação, desde a graduação do professor uh, Valdo Barcelos, né, professor no Centro de Educação, grande, grande amigo até hoje. E antes mesmo de concluir o, o doutorado, eu comecei a fazer concursos e ver possibilidades né, de, de atuação profissional uh, e o Norte me despertou, né? em algum momento a, a região Norte me, me despertou pelas oportunidades que se tem lá. Eu conheci Roraima, então, num primeiro momento, num concurso que eu fiz, um concurso para a Universidade Estadual, no qual eu não não passei, né, não fui aprovado, mas isso me deu possibilidade de retornar como uma professora, como coordenadora do curso de pedagogia da, da instituição Estácio Atual, então antes mesmo de concluir o doutorado eu já tive né, a, a oportunidade de ser professora é, e coordenadora do curso de pedagogia da faculdade, e lá eu... Fiz o concurso para professora da Universidade Federal de Roraima e escolhi ficar por lá, né? Então, estou até hoje. É um movimento bastante... Claro que o que eu contei é muito resumido, né? E, e estar lá também tem muitos movimentos, né? Movimentos de... de... Conhecer o local, de é, me adequar ao local, né? É um, um processo é, intercultural, sair do, do extremo sul para o extremo norte. Professor Ivete, o Brasil é um país diverso, possuindo hábitos e costumes diferentes em cada estado. Rio Grande do Sul e Roraima, além das temperaturas diferentes, Possuem culturas distintas. Como foi sua adaptação em Roraima como uma migrante? Difícil. Uh, eu estava, na época, como eu falei, fazendo doutorado, né? E na minha pesquisa de doutorado, eu estava tratando da temática de, sobre a antropofagia cultural brasileira, né? e pensando as contribuições de Paulo Freire, Augusto Boal, Hélio Oiticica numa perspectiva intercultural de educação. E tudo que eu falava era sobre as diferenças, sobre a interculturalidade né, do Brasil, sobre né, essa diversidade enorme que nós somos, e sobre o respeito, respeito aos diferentes, né, respeito ao estrangeiro, sobre o acolhimento. E quando eu cheguei lá, eu era diferente, né? Eu era estrangeira, eu era a estranha. E por mais que eu estivesse no meu país, hum, eu não era entendida sempre que eu falava, sempre que eu me expressava, né? Porque nós temos expressões diferentes, né? Formas de, de se relacionar diferentes. Então, às vezes eu não era entendida, às vezes eu não entendia, eu precisava fazer com que as pessoas repetissem várias vezes a mesma coisa para eu poder entender o que que elas queriam né, falar. Foi um processo muito difícil assim de, de adaptação e também né, de revisita aos meus próprios referenciais, porque eu comecei a repensar tudo aquilo que eu estava escrevendo, tudo aquilo, aquilo que eu estava produzindo. né, O estado de Roraima ele é um, um estado né, de muitos sotaques, e a cidade de Boa Vista, a capital do estado, ela né, principalmente é uma cidade de muitos sotaques, porque a gente é uma cidade que tem uh, migrantes de diversas regiões do Brasil, uh, de países vizinhos... Então, uh, esse, essa sonoridade também era diferente para mim, né? Porque o Rio Grande do Sul, a gente tem aqui o, o nosso sotaque, é muito, né? Uh, muito mais presente em todos os espaços que a gente está, né? E às vezes tem um sotaque diferente, mas, mas lá, assim, são vários sotaques, né? Então, foi uma, foi, foi uma adaptação que não foi fácil, mas que uh, me, me movimentou a rever a minha própria, meu, meu próprio estudo né, teórico, as próprias teorias, e me movimentou também né, a, as pesquisas, as novas pesquisas, né, a questão da minha própria um, constituição cultural também. Né? Tu tens um capítulo no livro A Não Violência e a Educação na América Latina, volume 4 intitulado ja Jaider Esbel A Sopro do Neto de Macunaíma para pensar uma educação de não violência Nos fale um pouquinho de quem é o Macunaíma e o Jaider Esbel Então aí já é uh, o Jaider Esbel, ele é um ele é um artista indígena uh, da etnia Makushi, né, que faleceu uh, em novembro de 2021. Ele é um artista de renome internacional, né, um dos, um dos principais artistas do cenário da arte é, contemporânea hoje. E um, o neto de Makunaima é uma referência né, à, à história indígena uhum. Makunaima do povo Makushi, e aonde o próprio Jair isbel ele ele se apropria né do, dessa dessa história né da, da lenda dele da história né uh, do Mac do Macunaíma que é um deus indígena né o um deus da, indígena da, da etnia deles e para a construção dos seus, dos seus trabalhos artísticos também, né? O Jaider, ele, ele representava, através da sua obra, uh, os elementos, uh, as lendas, os ritos, os mitos do seu povo, em especial, né? E, e também do povo indígena de maneira geral, anunciando, denunciando todas as, as questões que perpassam né, o, o ser indígena no Brasil. Um, e aí esse artigo, ele busca fazer uma homenagem ao artista, né, é, a terra também, né? Uh, de Macunaima, que Roraima é carinhosamente chamada de terra de Macunaima, porque a etnia indígena macuxi é uma etnia que tem uh, maior número de, de indígenas no estado. E ela foi uma das principais etnias que atuou na, na luta né, contra os, os fazendeiros né, que adentravam, adentraram as terras indígenas. E. E também através desse, desse artigo, uh, oferecer, por meio né, do, do legado que o Jaider deixa, uma ideia para a gente estar tá pensando uma educação de não violência, né? porque a gente pensa a educação uh, a partir de referenciais uh, ocidentais, né? inclusive a educação que é desenvolvida nas escolas indígenas, ela é a educação escolar, né? Que é desenvolvida nas terras indígenas, ela tem um, ela segue um modelo, um padrão branco, né? Ocidental. E a gente ignora o, os conhecimentos dos indígenas e o que eles podem estar oferecendo, inclusive, não só para pensar a própria educação deles, mas inclusive para pensar o nosso modelo de educação no Brasil. Né? Então, a ideia desse artigo é oferecer, né, na voz uh, desse artista, possibilidades para pensar uma educação Brasileira, né? uma educação para não violência a partir dos nossos referenciais, dos nossos elementos culturais e identitários, né? que é um, um nativo, hum, nos oferecendo aí uma outra possibilidade de, de olhar e pensar o mundo. Né? O Jaider ele se apropriou de, de, desses sistemas construídos pelo branco para uh, produzir a sua arte, né, vender a sua arte aos brancos, inclusive, e, e falar da sua cultura. Eu, eu acho assim, ó, fantástico esse momento da, da, que a gente tem de compartilhamento de, de saberes. Eu, cada programa, assim, ó, é uma infinidade de aprendizado. A vida inteira eu disse Macunaíma, e é Macunaíma. Então... É, são duas coisas diferentes, né? O Macunaíma é, é, é uma figura criada pelo Mário de Andrade, Sim, né? Uh, e, que não é o deus indígena Makunaíma. Que a gente chama de Makunaíma, mas que os... os, os é, Macuxis, eles também pronunciam Makunaíma. Hum. Uh, então... É, o Mário de Andrade... Quando ele escreveu o romance Macunaíma, ele traz como referência o deus indígena Macunaíma. Né? No entanto, esse, esse personagem Macunaíma, do Mário de Andrade, ele não representa uh, o deus Macunaíma. Né? ele não tem as características desse desse deus hum. né? macunaima ou macunaimã para os para os makushis, né um, mas ele nasce o macunaíma do Mário de Andrade a partir de estudos feitos pelo, pelo, pelo autor né que, que trazem sim a figura né do do Macunaima como uma referência. E aí ele se, se apropria né, desse, desse nome para fazer o seu Macunaíma. Inclusive tem uma, tem uma história né, de uma viagem que, uma, que o Mário de Andrade fez ao norte do, do Brasil, uma expedição que não foi uma mini expedição, né, foi, foram poucos dias, uh, pelo norte do Brasil, que foi uh, nesse momento que ele conheceu a figura do do Macunaima. Nossa, que interessante. É, através de uma obra, que agora eu eu me falha a memória para saber o nome do autor. É, mas é um autor alemão, depois eu posso passar. Me falhou a memória o nome desse autor, que o Mário de Andrade, nessa, nessa incursão ao norte, ele teve contato com essa obra, e, e é, a partir daí, então nasceu o macunaíma dele ah, Professor Ivete cada vez mais estamos recebendo imigrantes de todos os lugares do mundo mas com maior expressividade pessoas advindas da Venezuela de janeiro de 2017 a março de 2022 o Brasil recebeu mais de 325 mil venezuelanos como você vê a situação dos imigrantes e refugiados da Venezuela em Roraima? Bom, a situação deles é, eu posso falar, né, como mais especificamente em relação à educação, o cenário da educação, né? E, e fora isso, como, como habitante moradora né, da, da cidade do estado. A situação deles é é uma situação ainda muito muito delicada, né, é, aonde eles enfrentam várias uh, vários problemas em relação, principalmente à xenofobia. Né? É, os venezuelanos eles eles são muitos na cidade. Hoje eles eles já são 11% da população e e eles redesenharam todo o cenário, né? o cenário das ruas, o cenário das escolas, dos restaurantes, dos bares, né? de todos os espaços. Uh, na, no universo da educação, é, de maneira mais específica, eles um, são uma população numerosa. né? A gente tem turmas assim, que quase fecham 50% de alunos é, venezuelanos. As escolas, elas, uh, em geral, não se encontram preparadas para receber esses, esses estudantes. Gera-se um... Gerou, né, um, um grande... Uh, uma me fugiu a palavra agora, uma superlotação das escolas estaduais e municipais, né, Boa Vista, capital, é a que mais, é uma das cidades que mais recebe, depois a cidade de Pacaraima, que fica na fronteira com, com Santa Helena, né, que é outra cidade venezuelana, então essas duas cidades, assim, elas tiveram seus sistemas de ensino superlotados, né, né, um... O ingresso deles é por meio de provas, né, de, um, de um, uma prova padrão que eles fazem e a partir daí eles são classificados nos anos letivos, né, correspondentes aos conhecimentos que eles foram, é, que eles demonstraram na avaliação. No entanto, nem sempre a, é, a nota, né, a essa avaliação corresponde de fato ao ano letivo que eles estavam em seu país, o que traz também infinitos problemas, né? Outros dentro da, da escola. E uh, também a questão da língua, né? Um outro fator bem é, complicado, porque eles falam espanhol, os brasileiros falam português e os professores, eles não, não são bilíngues, né? Em, em grande maioria. E aí também gera né, uma, outra, um, uma outra questão, que é a comunicação né, e a transmissão dos conhecimentos. Uhum. Professor Ivete, como a Universidade Federal de Roraima se organiza com a demanda de imigrantes, advindos principalmente da Venezuela? E estendo também a pergunta para o professor Jerônimo, que é o nosso pró-reitor de graduação, como a UFSM, porque nós também possuímos uh, refugiados aqui na, na UFSM, como a UFSM se organiza? Então, daí a professora Ivete começa e daí o professor Jerônimo segue. Então, a UFRR, ela, uh, no início, quando começou a intensificação da imigração venezuelana para o Estado, eles já logo implementaram um projeto é, institucional chamado Acolher. Né? e daí nesse projeto Acolher eles desenvolviam inúmeras ações uh, com esses imigrantes e, e também auxiliando eles uh, em abrigos, né? os, os, o, o quadro profissional que a universidade formava, se organizavam cursos e desenvolviam é, em abrigos e também dentro do espaço da UFRR. Né? Uh, inclusive, eles, eles, eles organizaram um dos prédios da UFRR para receber esses migrantes, né, venezuelanos. Uh, hoje, eles têm, está sendo implementado ainda, está em fase inicial, um outro projeto de extensão que que é mais específico para os abrigos, né, para venezuelanos abrigados, né, e que também oferece é, assistência de todos os âmbitos é, profissionais, né. Então, todos os cursos que a UFRR tem, eles participam desse projeto institucional, e presta um serviço para esses, uh, esses imigrantes, né? mas que estão uh, nos abrigos, não em situação de rua ou é, nas escolas. Né? A UFRR tem, já tinha antes, mas acabou aperfeiçoando um curso né, no, no CELI, que é um curso de ensino à língua espanhola, também trabalham com o inglês, né, com a língua inglesa, uh, mas aí com a língua espanhola eles ensinam também os venezuelanos a falarem o português, né? E uh, quem tem interesse também ao, ao espanhol. Então, é, o Nuceli dá um, um suporte bem grande nesse sentido. Infelizmente, a né, UFRR, uh, isso foi constatado, por pesquisas que foram desenvolvidas o, pelo Acnur, que o quadro de profissionais da UFRR é, é muito restrito, né? muito limitado, o que uh, não, não, não consegue dar conta, por exemplo, de, uma, de um número de... Uh, conferência, né, de validação dos diplomas desses imigrantes desses de uma forma muito ágil, né, que, que, que a gente necessitaria como sociedade, né, uh, porque os imigrantes demoram muito para terem os seus diplomas validados, né, e mas é, esse procedimento é feito pela UFRR, né, também. Professor Jerônimo Bom, aqui na, aqui na UFSM nós temos, foi uma construção colaborativa, né? Em 2016, final do ano de 2016, nós construímos um, um programa de ingresso para refugiados e imigrantes em situação de vulnerabilidade, né? Então, esse programa ele foi uma, uma parceria né, para ingresso não só nos cursos de graduação, mas também nos cursos técnicos e tecnológicos né, da universidade. Foi construída essa resolução em parceria na época com um grupo de pesquisa e extensão que é o Migrate, que possui dentro desse grupo a cátedra Sérgio Vieira de Melo, que é uma das cátedras mais importantes validada pela CNUR. É, e a gente discutiu e depois passou unidade por unidade O processo foi aberto pela Pró-Reitoria de Graduação E conseguimos então aprovar no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é, Um programa para ingresso né? Então esse, esse refugiado, ele tem uma, uma imigrante em situação de vulnerabilidade Ele tem uma análise simplificada da documentação Por demanda, né, os cursos indicam Hoje a gente sofreu algumas alterações na, na resolução mas os cursos indicam eh, as vagas que possuem E é feita uma consulta à administração central sobre a capacidade de, de absorver De absorção dessas vagas E nós temos também eh, a própria estrutura do benefício socioeconômico Uma vez que ingressa ele também entra num outro edital Para ser avaliado se ele então preenche os requisitos para ter acesso ao benefício socioeconômico Ou seja, a casa do estudante, o restaurante universitário Enfim, tudo aquilo que condiz com o benefício socioeconômico então, nós temos hoje né, aproximadamente 80 a 90 refugiados e imigrantes em situação de vulnerabilidade cursando na Universidade Federal de Santa Maria, né, alguns já chegando, já formados né, pela Universidade Federal de Santa Maria. E é um processo extremamente gratificante, mas que a gente tem realmente a necessidade de um contato mais forte, para a formação de redes de apoio com a prefeitura, com, também com questões relacionadas à saúde pública, enfim, para que também possam nos apoiar né, em relação à, à boa receptividade. Né? Dentro da UFSM nós temos programas de línguas, né, que são dirigidos aos estudantes é, refugiados e imigrantes em situação de vulnerabilidade, grupos específicos, hobbies de conversa, monitorias. Né? Então a gente implementou também em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão, e com o Migraide, uma série de ações né, que visam esse acolhimento né, e essa recepção do refugiado imigrante em situação de vulnerabilidade que vem cursar né, curso de graduação ou técnico dentro é, da Universidade Federal de Santa Maria. Então é uma política que muito nos orgulha. Na época, nós éramos entre nós fomos convidados entre as universidades brasileiras, somos a única né, do Brasil que participou de uma ação na ONU, né, em Nova York né, promovida pela Acnur, né, e, e também com organização de mais uma universidade inglesa. Então, nós participamos lá no início de 2018, em janeiro, dessa atividade, né, acompanhamos o professor Burman também nessa atividade. Então, a gente desde lá vem é, tendo essa preocupação, e uma, um outro ponto também que a gente vem trabalhando é o que tocou a professora Ivette a revalidação dos diplomas, né, para fazer um processo cada vez mais ágil. Né? Hoje ele funciona via é, plataforma Carolina Bore, né? é, excetuando as validações de diplomas de medicina, né, porque daí tem uma prova específica que é o Revalida, né? então as universidades aderem ao Revalida, mas os demais cursos eles funcionam via Carolina Bore. Então a gente tem buscado esse diálogo, Hoje surgem outras cátedras também, nós temos uma Cátedra Migrações da Unesco também, dentro, dentro da Universidade, e uma série de grupos envolvidos e cátedras, e um trabalho é, em comunicação com a sociedade. Né? Recentemente, um evento organizado junto à Câmara de Vereadores, enfim, tem toda uma rede, um trabalho que eu acho que é, é uma construção constante. Mas a nossa conversa está é, muito interessante, é, mas nós vamos precisar, então, dar um pequeno intervalo então, para os nossos ouvintes. Então vamos fazer agora um rápido intervalo e já voltamos. <música> de volta com o TEMOV. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Você está ouvindo o programa TEMOV, aqui pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje, com a presença da professora Ivete Souza da Silva. O TEMOV é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Professor Ivete, como a educação básica está se organizando com a grande demanda de refugiados venezuelanos, principalmente em relação à língua? Então, é, antes, professora, eu só queria complementar né, a questão anterior que a UFRR ela também tem acolhido por meio do, do vestibular, os, os imigrantes venezuelanos ofertando as vagas né, que ficam as vagas uh, ociosas né? uh, e sobre a questão da, da educação básica para os, os imigrantes venezuelanos o que a gente tem nas pesquisas é de que os sistemas de, os sistemas de educação municipal e estadual eles não possuem nenhuma política que vá ao encontro das necessidades né, é, vivenciadas pelos, pelos estudantes venezuelanos. Então, todas as, as demandas é, trazidas por esses imigrantes, que são demandas uh, em relação à língua, né, porque... É, como eu falei anteriormente, os professores eles não têm conhecimento da língua espanhola né? e estão recebendo esses imigrantes, que muitos deles estão é, em situação de refúgio. E... Então, né, tem toda uma questão também é, emocional que está ali envolvida né? dentro desse desse espaço escolar, né, porque eu não saio da minha terra pensando é, conscientemente, né, eu vou ir para o país vizinho, é, construir a minha vida com a minha família, né, mas eu saio numa condição muito difícil, muito delicada e chego nesse país, né, de uma cultura estranha, de uma língua estranha, e, e os sistemas estaduais e municipais, eles não, con, não construíram políticas para atender essa demanda da língua. É, o que se tem no Estado, e, e aí não sou eu que estou falando, são as pesquisas que, que indicam isso, inclusive da Acnur, que os cursos de língua portuguesa que são ofertados... É, para os imigrantes para os imigrantes venezuelanos são cursos que são ofertados por associações né? por, por associações religiosas é, pela Universidade Federal de Roraima pela Universidade Estadual de Roraima também mas uh, o, o município e o estado não tem nenhuma política nesse sentido e nenhuma política que pensa a questão do, né, do, do acolher. Professor Ivete, Roraima faz parte do bioma amazônico. Como você percebe a questão do desmatamento desenfreado, os garimpos contaminando tudo à sua volta com mercúrio, adoecendo e matando indígenas e ribeirinhos? a pesca ilegal, levando à extinção de espécies de animais fundamentais para o equilíbrio da natureza e também para a alimentação dos povos da floresta. Como trabalhar a conscientização e a percepção de que essas questões não são um problema apenas para quem mora no Norte, mas que são questões de todo mundo, porque as consequências são globais? Então... É, o estado de Roraima, né? Ele faz parte da Amazônia Legal né, brasileira e embora a gente tenha o lavrado, né? Roraima seja lavrado, uh, a gente de uma forma mais particular uh, vivencia a questão do garimpo né, no estado de Roraima e garimpo ilegal em terras indígenas principalmente as terras Yanomamis aonde uh, a gente tem presenciado uh, né, cenas de violência uh, extrema e, e, enfim repetidamente né? uh, o garimpo ele está presente no estado não é, não é de hoje, né, é, ele teve um momento de um, um pouco de trégua, né, na década de 80 teve uma leva muito grande de imigrantes, inclusive nordestinos, para trabalhar na questão do garimpo, depois, né, o garimpo uh, teve um, um pouco de, de trégua em relação a isso e agora, nesses últimos três anos, e está se agravando cada vez mais, né? Os indígenas, eles são mortos, um, eles são, uh, para além né, disso, é, esse movimento, ele leva doenças às comunidades indígenas também, a, né, adoecimentos das mais variadas nuances, né? A questão do alcoolismo muito forte, porque os garimpeiros, eles eles levam né, também a, a questão da bebida para essas comunidades eh, indígenas. Um, a água dos rios, elas acabam sendo contaminadas pelo mercúrio, que é utilizado para o garimpo. E... E as águas são contaminadas, os peixes que a gente come são contaminados, né? Uh, toda, toda a natureza né? sofre esse, a, de, a contaminação e a degradação. Os povos indígenas, eles uh, preservam a natureza, né? eles preservam o espaço onde eles vivem. E eles não preservam só para eles viverem, né? Eles preservam esse espaço e uh, sustentam o nosso oxigênio. Né? Eles sustentam a, a, a viabilidade da né? uh, nossa existência na Terra. É... O extermínio deles significa o nosso extermínio também, o extermínio dos não indígenas porque os espaços aonde aonde eles, eles estão eles um, são espaços né é, mais conservados e que se forem invadidos vão afetar o planeta né a vida do, do planeta a nossa vida também a gente a gente acha né que... É, existe a questão da, da cultura, do direito que eles têm de se manterem isolados ou não, de conviverem ou não com, com os não indígenas, né? de vivenciarem a cultura dele da forma como eles quiserem, sim. Mas para além disso, é, eles seguram a terra, como fala o Davi Kopenawa, né eles seguram o céu, aliás, né? para que a gente permaneça em condições de existência. Uhum. Professor Ivete, temos, temos bastante coisa em comum né, nas nossas trajetórias de, de, de pesquisa, enfim, porque eu acabei tendo uma formação também na área da arte, trabalhei com educação básica, enfim, e, e a partir disso depois acabei tendo contato com o direito ambiental, né, trabalhando bastante com, com questões ambientais, enfim, e lhe ouvindo falar é extremamente interessante, né? E como a gente, na nossa trajetória, consegue construir, consegue tecer alguns elementos, criar tecituras, né? E, e até quando a gente pensa, um pouco rizomático isso mesmo, né? Porque a gente vai encontrando várias situações e vai, e vai compondo, né? Então, é, é bastante interessante. Então, você que já pesquisou educação ambiental, antropo, antropofagia, interculturalidade, arte e bordado. Como você faz essa, a tessitura dessas áreas? Como você consegue amalgamar essa trajetória? Então, como eu falei no início da nossa conversa né, sobre o, o, meu, o meu estranhamento uh, no Norte, foi aí que eu comecei a, a, a investigar a minha própria constituição identitária, né? sempre é, dialogando com os temas que eu já trabalhava, né? a questão da intercultura, a questão da antropofagia a questão ambiental também, né, e os bordados, eles surgem nesse processo, de, nesse processo de busca identitária. E também, né, por eu estar inserida num curso de licenciatura em artes visuais, né, porque a minha formação é pedagogia e eu atuo como professora num curso de licenciatura em artes visuais, trabalhando, né, com os estágios, as disciplinas é, pedagógicas do curso. Uh, o, o meio, né, o estar né, nesse meio é, de formação uh, artística, né, é, me fez revisitar também as, uh, as minhas memórias. E aí eu fui uh, instigada, inclusive por uma artista, né, a Lucimar Frange, uh, eu fui resgatar a questão do, do bordado, que era algo presente na minha infância, né? É, pela minha avó, pela minha mãe. E, e eu fui resgatar essa questão. E, e aí eu comecei a pensar no bordado como, como arte, né? Instigada pela, pela Lucimar Frange, uma, uma bordadeira também, uma artista é, e também uma bordadeira. E aí. É, eu comecei a... a eu, eu senti a necessidade de falar sobre a minha interculturalidade e sobre essas questões culturais que atravessavam né, o meu estar ali. E eu comecei a manifestar isso através do bordado, através das memórias, das minhas memórias, minhas, as, das memórias que eu tinha aqui no Rio Grande do Sul, né, como, como filha dessa, dessa terra, como a Ivete, que foi... Né, que cresceu lá na Mata Grande, né, que morou aqui em Santa Maria, que estudou aqui na UFSM e, e aquela Ivete que tava lá no estado de Roraima, né, que se sentiu estranha no, no próprio país, que conheceu lá outras culturas, né, que se deparou com uma diversidade étnica indígena muito grande e aí o elemento né indígena foi muito forte é, tá muito presente nos meus trabalhos também essa interculturalidade o chimarrão né a nossa bebida é, que a gente conserva aqui como tradição originária dos povos indígenas né que que habitavam aqui um, e o meio ambiente é, hoje eu posso dizer que eu tenho uma outra concepção de meio ambiente né daquela que eu tinha uh, nas minhas pesquisas iniciais né que um, eu me vejo hoje muito mais parte desse desse meio dessa natureza uh, do que do que eu me via antes com certeza né E aí volta a questão anterior né da importância Uh, da preservação uh, dos espaços naturais que os povos indígenas fazem para nossa existência, né? Uh, agora, no dia 29 de julho, uh, teve o um, um nono Festival Internacional de Teatro e arte Perform Performativas. Fale um pouquinho sobre ele. Então, esse festival, né, ele, ele é um, um festival internacional, ele tem a organização geral é, do professor Levi Leônido da Silva da Universidade Trás-os-Montes e Altidouro, em Portugal, e ele uh, tem o objetivo de divulgar a cultura Uh, das, dos diferentes uh, países e cidades que têm a língua portuguesa como língua oficial. Então, tem universidades uh, brasileiras e de outros países uh, diversos co com a língua oficial portuguesa. E eu uh, tenho coordenado lá em Roraima, né, feito a, a coordenação uh, local desse evento, buscando divulgar as questões culturais do estado de Roraima, que é, eu venho trabalhando nas minhas pesquisas na universidade, uh, essas questões, né, que as questões culturais, identitárias, como elas perpassam a educação. Então, o, o nono FITAP que aconteceu, né, é, agora o mês passado, ele teve como temática, ele não não foi o primeiro sobre minha Organização, teve um em 2018 que eu também organizei, e esse teve como temática Identidades de Roraima, Tecituras em Processos, né? Então, a gente buscou, por meio é, da música, da performance e de exposição é, em artes visuais, apresentar um pouquinho, né, desse de, dessas identidades culturais que compõem o estado de Roraima. Nossa, que legal. E o Brasil, consequentemente, né? Porque é uma parte do, do Brasil, desse Brasil tão diverso né? que, que a gente vive e que uh, a gente não se conhece né? Uh, uhum. uh, o suficiente, assim. Professor Ivete, aproveitando um pouco isso, a organização de um evento, essa... essa perspectiva do contato, do, do envolvimento da comunidade local, enfim como a arte pode auxiliar na construção de uma sociedade mais econômica e não violenta? A arte, né, ela a arte é um, uma das formas né como nós seres humanos é, falamos do nosso tempo histórico, né e, e das questões uh, políticas, econômicas, sociais, enfim, das questões que perpassam a nossa humanidade né? é, de um, num determinado tempo histórico. Né? E eu acho que a arte ela pode estar tá contribuindo para a construção de uma sociedade não violenta, é, tocando justamente nessas questões, né? Nessas questões que são é, questões delicadas, importantes para a sociedade num determinado tempo. E, e problematizando, trazendo essas questões para um cenário de, de problematização, de conversa, na verdade, né? Porque se a gente não conversar sobre uh, os assuntos que nos atravessam, né? sobre as, as temáticas que nos atravessam, a gente não, não consegue chegar né, a um... Uh, a gente não consegue transformar a nossa realidade. Né? Então, o papel da arte está muito em, em denunciar também hum. né, aquilo que, que nos inquieta. E, através dessa denúncia, movimentar um diálogo sobre. Hum. A arte, ela transforma vidas, né? Eu brinco constantemente e falo muito sobre a questão do teatro, né? Que é uma coisa que me acompanhou a vida inteira. Por incrível que pareça, até a quinta série eu era extremamente quieta. Hoje, extremamente falante, eu fui do 8 ao 80%. Mas foi a, a, através do teatro que eu entrei, aos 10, 11 anos, que eu comecei a me perceber, né? E de resolver questões de insegurança e, e até superar o, o medo de, de falar em público, foi através do teatro. Então uh, Tu deve ter várias histórias de, de situações de, de transformação de vida. Tu, tu consegue lembrar de alguma de alguma situação que a arte foi um meio, um caminho de transformar uma realidade? Hum, bom, eu acho que a arte, né? Ela, como tu falou, ela transforma realidades, né? E e a arte ela é um, um campo de produção de conhecimento que atua né, na questão do sensível né uh, do ser humano então ela é importante para qualquer para qualquer um, é qualquer espaço de atuação nossa né uh, Qualquer área profissional que a gente for estar atuando, seja na medicina, seja no direito, seja na educação, vivenciar possibilidades artísticas, ela nos possibilita uma formação para o sensível. E essa formação para o sensível vai estar contribuindo para a nossa atuação. Uh, eu acho que eu poderia dar uh, um exemplo, né, uh, sobre a própria, uh, a própria, como é que eu vou dizer, uh, percepção, uh, percepção uh, identitária não percepção identitária, mas uh, conscientização, eu acho, né? É, o Paulo Freire fala em, a, da construção de uma consciência crítica, né? E eu acho que a arte, eu tenho presenciado como professora do curso de artes visuais, através dos meus alunos, é, essa construção de uma consciência crítica através da arte. Uh, quando, por exemplo, alunos que são uh, de uma determinada etnia indígena né, é, começam a se apropriar dos elementos da sua cultura né, para produzir arte e, ao fazer isso, eles começam a redescobrir a sua própria cultura e a e a valorizá-la, né, ou a ver ela de uma outra, de uma outra forma. Eu acho que esse é um um um exemplo também. E assim, uh, não só dessa questão étnica, né, mas um, através da arte uh, e dessa construção, né, de, de uma consciência crítica, eles se, se perceberem como, se reencontrarem como cidadãos, uhum. sabe? É, exemplos assim daí muito particulares, né, também. É, acaba percebendo a si mesmo e percebendo o outro, né? Sim, é casos de porque a, a gente vive no Brasil né uma um processo o um processo histórico né do, do Brasil trabalhou para a questão da invisibilização dos povos indígenas os povos africanos né então é, a gente presencia muito por exemplo né é, questões de uh, alunos que que tem uma descendência indígena, mas que não se percebem como indígenas, né? Uhum. E que uh, lá dentro, no curso, eles começam a, a, a, a reencontrar alguns elementos e, e ter um processo, viver um processo transformador, sabe? Da sua, da sua própria construção, assim. Nossa! Nossa! interessante professor Ivete tava, tava lembrando aqui de uma de uma frase da Lúcia Santaella que que me marcou muito porque quando quando a gente trabalha a arte trabalha o simbólico trabalha o signo, né trabalha a, a construção desses elementos e talvez a arte seja um, um das únicas estruturas que consiga conectar tempo e espaço de, de uma forma muito diferenciada né porque ela, ela nos coloca um olhar sobre a realidade a partir de reflexões do passado e projeta o futuro e, e define territórios, né? Então ela antevê acontecimentos, né? Então se a gente pensar em obras que, que foram marcantes porque anteviram determinados acontecimentos, porque de certa forma trouxeram esses elementos, então tanto a arte quanto a literatura tem essa capacidade forte de, de, de mostrar esses elementos todos, né? E a Lúcia Santa, ela dizia que o simbólico, né, o símbolo é um signo aberto quando onde a vida vive. Né? Então, um, nos estudos da semiótica, a gente trabalha muito com essa potencialidade, né? e não tem nada mais simbólico e semiótico do que a própria arte. Né? Então, acho que esses elementos, para mim, me ajudou muito na minha formação, ter passado pela arte, ter trabalhado com a arte, porque a forma de enxergar ela traz outros potenciais, outras diferenças, né? Uhum. Realmente, para o nosso ouvinte aqui, foi um, um aprendizado muito grande, né? Uma conversa gostosa que passou tão rápido. E é essa característica do t né é Nos tirar desse lugar, fazer a gente se movimentar, fazer com que a gente tenha é, essa possibilidade de dialogar e, e de conhecer a professora Ivete aqui hoje, né? É, conversando sobre o que lhe move, conversando sobre... É, os elementos assim que lhe constituem né? e uma última mensagem professor Iverge que você deixaria para os nossos ouvintes vai ser é difícil <risos> ah, é, a última mensagem eu acho que seria um convite a esperançar que eu quero fazer esse, esse convite a esperançar, né? A esperança aí do Paulo Freire, nossa, que é um, um movimento, a ação. A gente precisa, está precisando muito esperançar uhum. nesses tempos que a gente tem vivido aí, né? Um, tanto no cenário internacional como no cenário nacional. Então, é, fica, na verdade, a minha mensagem final como um convite para a gente... É, Esperançar As primaveras que a gente aguarda né? Então, uh -huh. É isso aí Agradecemos então A participação da professora Ivete Souza da Silva O Temóvel vai ficando por aqui Eu sou o professor Jerônimo Tibos E apresentei o programa de hoje Juntamente com a pedagoga do CTE E amiga e colega Maria Aparecida Zolim. Obrigada, professora Ivete. Foi um privilégio contar com a tua presença aqui. E o nosso programa conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTL, Ziad Miller. Trabalhos técnicos desde Anual e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Nós estaremos de volta a partir das seis da tarde da próxima terça-feira, falando sobre os temas emergentes em movimento,